Meu nome é Rochelle Felline Facchinetto. Eu faço parte da linha Violência, Cidadania, Criminalização e Direito e integro o grupo de pesquisa Violência e Cidadania. E esse grupo tem atuado desde 1995, produzindo pesquisas, estudos na área da violência, da segurança pública, atuando né, na, na, na área de pesquisa, ensino e extensão. Então nosso propósito no grupo é não apenas produzir estudos e pesquisas consistentes que possam fundamentar ações também de políticas públicas e nos auxiliar a compreender melhor os fenômenos da violência e da criminalidade no contexto contemporâneo, como também atuar junto à sociedade e, sobretudo, aos agentes da segurança pública, às instituições da segurança pública, para pensarmos também coletivamente ações, iniciativas e projetos que possam transformar né, problemas e dilemas que nós ainda enfrentamos com relação a, a essa temática, então com relação a essas ações nós podemos destacar sobretudo os cursos de especialização que particularmente o grupo de pesquisa violência e cidadania tem desenvolvido que são cursos que têm focado os temas dos direitos humanos da cidadania da diversidade sociocultural das minorias sociais e de como elas se relacionam com o estado e sobretudo com as forças é, é, policiais né, no sentido de pensarmos que ações né, no sentido de discutirmos por exemplo a violência policial e como é possível pensar outras formas de abordagem, né, é, que possam garantir a cidadania, a dignidade das pessoas. Então esse é uma das frentes do grupo de pesquisa, né, e que nós vemos um impacto social bastante importante também, né. É, no âmbito da pesquisa nós temos desenvolvido vários estudos de caráter nacional que são importantes para entender dinâmicas que extrapolem, né, as as, as lógicas e as estratégias locais, então nós temos três pesquisas recentes que foram desenvolvidas com financiamento público, isso é importante de se destacar, porque são esses financiamentos que auxiliam o desenvolvimento dessas pesquisas, uma importante pesquisa foi desenvolvida na área do policiamento comunitário, então nós fizemos uma pesquisa em 10 estados é, do país tentando compreender como as instituições policiais têm desenvolvido seus programas de policiamento comunitário. Então temos conversado com policiais que estão uh, atuando né, junto às comunidades e tentando entender de que forma que eles vêm implementando esses programas. Uma outra pesquisa foi desenvolvida mais recentemente sobre um tema que é muito importante de ser debatido hoje na sociedade, que é o tema dos homicídios. Uh, Para entendermos que essa é uma violência que precisa ser enfrentada com políticas públicas sérias, com políticas públicas que não sejam pautadas né? é, pelo, pela, pelo armamento, muitas vezes pela opção pelo armamento, porque essa nos parece que é uma estratégia que vai intensificar essa Esse fenômeno, da, essa dinâmica né da violência Então nós fizemos uma pesquisa nos três estados da região sul Procurando entender a partir dos operadores do sistema de justiça Como cada como cada um desses operadores, seja do judiciário, seja da polícia civil, seja da polícia militar Tem entendido que se dá essa prática, em que contextos, quais as suas causas Como a comunidade, a universidade e as instituições de segurança pública Podem enfrentar isso de maneira mais mais efetiva. E, por fim, nós temos desenvolvido também uma linha a qual eu faço parte, que é uma linha que procura discutir as questões de gênero e violência. Então, nessa linha particularmente, nós buscamos entender não apenas os fenômenos da violência, as suas causas, o que tem produzido, que fenômenos da violência tem né, se, se relacionado com a questão das mulheres né, e, e o feminicídio e uma, uma, uma série de, outras, de outros fenômenos da violência, mas, sobretudo, também pensando os espaços do Estado a que essas mulheres têm acesso no sentido de pensarmos como essas mulheres são acolhidas, como, como o judiciário, como a polícia tem solucionado os conflitos e as violências de gênero, no sentido de pensarmos que estratégias né, podem ser desenvolvidas e quais são estratégias mais eficazes para o enfrentamento dessa violência. Né? Quais são os mecanismos a partir dos quais essa violência se produz e que espaços há para além de uma resposta penal que possam ser é, é, desenvolvidos para o enfrentamento desses temas né então nós entendemos que todas essas pesquisas elas têm um impacto social muito importante né elas nos ajudam a desmistificar muitas vezes noções e representações que nós temos do senso comum sobre como essas uh, uh, esses temas podem ser enfrentados e nós vamos tentar entender a partir de quem está vivenciando esses processos quem está atuando na segurança pública de que forma né nós podemos pensar estratégias dinâmicas projetos, ações que possam ser mais efetivos no enfrentamento da segurança pública. E acho importante se dizer que uh, mais canais de, de, de, de comunicação e de diálogo sejam estabelecidos né, entre a academia e uh, essas instituições, no sentido de nós pensarmos ações que possam extrapolar essas iniciativas que são de caráter mais... Pontual, que são de caráter mais momentâneo e que não vão produzir um efeito mais a longo prazo. Então, por isso que a pesquisa sociológica na área da violência e na área do sistema de justiça criminal é fundamental. Porque ela é capaz de ir além do que aquilo, né, que as representações mais cotidianas, mais imediatas, né, de demanda de punição, de demanda muitas vezes de soluções que parecem mais efetivas, mas que, mas que na prática elas estão acentuando práticas dinâmicas de violência, que precisam ser enfrentadas de outra forma.